A força da, da loja física, primeiro que a gente vai ter ação normal em todas as lojas físicas, retomando né, de uma forma muito agressiva, já que a gente está num cenário diferente do que a gente estava nos últimos anos. A gente retoma de forma agressiva as ações da loja física, vai ter provavelmente filão, vai ter um monte de coisa acontecendo, mas eu seller do online? Com essa força de venda toda da loja física, ela vai me beneficiar também? com certeza, inclusive o cliente que está indo na loja física, os vendedores eles estão preparados para ofertar todos os produtos do, do nosso site, né? Então assim, marketplace especialmente é uma empresa totalmente aí é omnichannel, tudo que está integrado na loja está integrado no site, está integrado no nosso app. Então mostra por oportunidade, tudo que o cliente for buscar na loja e ele não encontrar com certeza ele vai encontrar no aplicativo. É a oportunidade que a gente tem aí do, dos vendedores venderem né? na loja de forma física, onde tem o calor humano, que a gente gosta bastante. E a oportunidade do seller também está aparecendo ali. Então, às vezes, a gente vai na loja e a gente quer, sei, uma panela, por exemplo, e não tem a panela específica. Então, o vendedor pode ir lá no site buscar essa panela e ele vai estar encontrando ou no app ou no próprio site aqui do Magalu